Boa, <risos> eles estão em todo lugar, os viciados em criativo, eles não saem desse modo, por motivo algum, para comer eles não saem desse modo, para sair eles não saem desse modo, eles não saem desse modo, esse modo acorrentou eles. Eu não gosto de pessoas viciadas em criativo, mas eu já fui um viciado em criativo, isso que ferra. Deixa eu falar a real agora, se eu tô um viciado em criativo, cara, eu não gosto de você. Porque, tipo, mano, esse modo é muito, tipo, repetitivo, cara, vai jogar um Petro ali vai ter o que fazer. Vai jogar um Petro na moral, cara. Tem muita coisa legal no Petro tu vai jogar junto criativo. Só quero te falar isso, mano. Para de ser viciado. Para, para, para, para. Toma demonstração aí. Pedrinho, bora jogar Fortnite. Só se for criativo. Se você é assim, eu te...